Olá, está tudo bem? Então, vamos a mais um vídeo de jogo. É o um jogo, Berserker Online. Então, vamos instalar para ver como é que é o jogo. Vamos lá. Primeiro você entra no Google Play Store e procure pelo nome do jogo e instale. Agora que instalou, vamos jogar para ver o jogo. Vamos lá! Eu vou dar umas informações do jogo. Berserker Online. Da Soft Simulação. Outras informações. Atualizado em 20 de abril de 2022. Tamanho 111 MB. Instalações 10.000 mais. Versão atual 1.0.20. Requer Android 5.0 ou superior. Classificação do conteúdo livre. Elementos Interativos Compras no jogo Oferecido por Daelisoft Seu Gostou do jogo? Então, instale e faça um teste para ver se você gosta. Eu já vou indo. Isto é tudo pessoal. Até mais, tchau tchau.